Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu não vou falar de um jogo, como também não vou consertar ou limpar um videogame. Dessa vez, eu vou falar de um documentário de como os videogames chegaram no Brasil. O 1983, o ano dos videogames no Brasil. Você está com o PV, nos jogos mofados. Vamos lá. Eu sou o PV colecionador de videogame, como muitos de vocês, e se tem uma coisa que me interessa bastante é a história dos videogames, em especial porque eu vivi a evolução dos videogames desde a primeira vez que eu vi um telejogo ainda numa TV em preto e branco na casa de uma tia, e mais tarde eu ganhei um Atari no Natal de 84. É esse período de transição que trata o documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil, de um mundo em que não se sabia da existência de videogames, sim, isso existiu e não faz tanto tempo atrás assim, para um mundo em que uma geração inteira, que hoje está tendo filhos, já cresceu com um videogame na sua casa, como se ele sempre tivesse existido. O documentário é baseado em dois livros, o 1983 e o 1984, do Marcos Garré, editor-chefe da revista Jogos 80. Ele foi dirigido por ele, com o Arthur Palma, e é um documentário que foi distribuído, feito pela 04 Mídia. E conta essa história, as particularidades do mercado brasileiro e, mais importante, como é que foi que o videogame entrou na vida das pessoas no Brasil. Isso é feito pela voz de empresários que atuaram na chegada desses consoles e também por jogadores na época. Hoje, colecionadores e testemunhas de uma história que finalmente é preservada por esses livros e o documentário. Veja aqui embaixo na descrição do vídeo os links para que você possa assistir esse documentário no YouTube. É de graça, não precisa assinar nada ou ler os livros do Garret. Esse documentário, ele é bem diferente do GDLK ou High Score da Netflix. Primeiro, porque ele cobra um período bem específico e foca exclusivamente no mercado brasileiro. Enquanto que o GD, a GDLK, ele se foca no mercado americano, uma realidade que é completamente diferente da nossa. Esse documentário, ele pode ser dividido em três grandes momentos. O primeiro ele cobra o final dos anos 70 e início dos anos 80, com a chegada do Pong e do telejogo, bem como a importação dos primeiros Atari, além de cobrir, claro, o lançamento do Odyssey original, que foi o primeiro videogame comercializado no Brasil de forma oficial, com caixa e manual traduzido para português, inclusive. O segundo momento vai mostrar o aquecimento do mercado nacional com o Atari 2600. Depois daquela importação dos primeiros consoles, vieram os primeiros produtores de cartuchos locais para suprir a demanda de jogos, só que eles eram nada mais do que cópias piratas vendidas no mercado que não tinha ainda um produto oficial. Ali também que surgiram os primeiros clones do Atari, como o Dactari da Saife, que inicialmente usava o processador de vídeo TIA da própria Atari, e depois começaram a comprar componentes alternativos na Ásia. Nesse momento também surgiu uma coisa que durou muito tempo, que foram as locadoras de videogame. Primeiro, alugando consoles e jogos para quem quisesse conhecer a novidade, você tem que comprar. E depois, alugando jogos e também prestando serviços, como as famosas transcodificações de videogame de NTSC, o sistema de TV americano, para o PALM o sistema de TV brasileiro. Finalmente, o terceiro momento do documentário descreve como foi a chegada dos videogames de maneira oficial no Brasil em 83. Primeiro, foi a Philips que mostrou na UD daquele ano o Odyssey 2, que foi rebatizado no mercado brasileiro simplesmente como Odyssey. Os caras ignoraram que alguns anos antes já tinha sido lançado o Odyssey original com aquele nome. E depois... A fenomenal chegada do Atari 2600 pela Polyvox Gradiente, com uma campanha de marketing maciça em TV e revista. Eu me lembro de ter visto na época a revistinha da Disney com propaganda do Atari, então eles queriam realmente levar aquela novidade para o maior número de pessoas possíveis para o Natal de 83. É nesse terceiro momento que surge o jornalismo de videogames no Brasil. Primeiro, em colunas de jornais tradicionais ou nas sessões de revistas, e foi ali que surgiu o que foi, provavelmente, a primeira revista especializada no Brasil de videogames, a Odyssey Aventura, que era enviada de graça para os membros do clube Odyssey da Philips. Também foi nesse período que começou a proliferar os clones do Atari. Inclusive o Atari que eu tive era um Dactar 2 da Saif Milmar e ele não era o único não. Tinha clone da Dismac, clone da CCE e vários outros fabricantes, inclusive até fabricantes do fundo de quintal. E no mercado oficial, além da Gradiente e da Philips, a Sharp também investiu na área, trazendo o um Intellivision da Mattel, através de uma subsidiária dela, a Digimed. Foi o primeiro console de 16 bits do mercado e trazia gráficos mais sofisticados que o Atari, mas não alcançou a mesma popularidade na época. Outro clone que foi vendido na época foi o Splice Vision, da Splice do Brasil. Só que esse, ele não, não era um clone do Atari, era um clone do Coleco Vision, um videogame que em termos de arquitetura e especificações, ele está mais para um concorrente do Nintendinho do 8-bits do que do Atari. Só que ele morreu no mercado americano, no Crash de 1983. No Brasil, ele acabou não vendendo bem, em parte pelo preço, como pela reclamação do público de que não usava os acessórios do coleca original. Ele é um videoguinho bacana, eu tenho um e vale a pena dar uma olhada para quem não conhece ele ainda. No final, por que é importante que você assista a esse documentário? Porque essa história dos videogames no Brasil, ela precede a chegada da internet em 12 anos. Ou precede a chegada da Wikipedia, que é a maior fonte de informação global hoje, em 18 anos. Então, por muito tempo, essa narrativa da história dos videogames, ela foi focada, centralizada na internet, no mercado norte-americano, no mercado dos Estados Unidos. Então, era contada a história como o Crash de 1983, a chegada da Nintendo para renovar o mercado, a ascensão da Sony e assim por diante, como se fossem fatos mundiais, mas na verdade eram dos Estados Unidos apenas. Essa história dos videogames no mundo só se torna homogênea e global lá pela metade da geração do Playstation 2. Até lá, cada país tinha uma história bem diferente para contar e claro, o Brasil não foi exceção nisso. Se você acha que eu estou exagerando um pouco, basta lembrar que o lugar no mundo que mais se vendeu o Master System foi no Brasil, onde vendeu 5 milhões de unidades. Isso é mais do que o console vendeu no Japão, é mais do que o que foi vendido nos Estados Unidos, muito mais diga-se de passagem. Se para vocês isso é uma surpresa, bom, é para isso que tem gente contando a história dos videogames no Brasil. Então, o valor histórico desse documentário e dos livros do Garré é resgatar o que aconteceu nesse período mostrando para o público brasileiro de hoje que o crash de 83 aconteceu só nos estados unidos e que foi justamente nesse ano que o atari e o odyssey chegaram ao brasil e o mercado brasileiro tomou forma por mais que a gente tivesse consumido o mercado que era na época um produto norte-americano, e isso foi feito de uma maneira completamente independente do que acontecia nos Estados Unidos. Aliás, essa origem do mercado brasileiro Associado a barreiras comerciais e tarifárias, com pirataria se passando com o produto original, isso tem repercussões que seguem a gente até hoje. Não só o hábito de contrabandear consoles continua vigente, como os preços exorbitantes praticados pelo comércio, seja pelo custo de impostos e cotação do dólar ou pelo simples fato de que muitas vezes comerciantes compram os jogos e videogames no varejo americano e depois vêm no Brasil com o lucro deles em cima do valor original. Então, pelo documentário, os valores corrigidos variavam de 3 mil a 7 mil reais na época, então dá pra não está muito diferente do que a gente vê hoje com os videogames como Switch ou Playstation 4 ou mesmo o lançamento do Playstation 5 o pessoal fala, 5 mil reais é um absurdo, você para pensar 7 mil reais lá no começo dos anos 80 era mais absurdo ainda, e vendia esse videogame e por fim, se você não consegue imaginar um mundo sem videogames e como eu falei antes, isso existiu e mal tem 40 anos isso em que o uso principal da TV era só assistir novela e o um noticiário? Assista 1983 ou Anos de Joguinhos no Brasil. É uma jornada fantástica, eu curti muito isso, que passa do início da história de joguinho do Brasil e mostra como ela se relaciona com o resto do mundo. Pessoal, deixe sua curtida no vídeo, assine o canal e clique no sininho para receber notificações e, mais importante, se você também conhece outros amigos teus que curtem história de videogame, indique esse vídeo, indique o documentário, os livros do Garré, oh, os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Essa história dos videogames no Brasil merece ser preservada e divulgada para as novas gerações. Vocês ficaram com o PV nos Jogos Mofados. Pessoal, um grande abraço e até a próxima!